Seus putos, dragua aqui na área, voltando Desse grande ato que foi Dezembro agora para janeiro Feliz ano novo pra quem Está aí <risos> Atrasado como sempre, Dragoazinha E vamos nessa Galera, o vídeo hoje é sobre O Blade Flurry, se lembra daquele Blade Flurry que terminou No level 57? Pronto, eu upei ele pra caralho Upei um pouquinho só Tá ligado? Só um pouquinho, um pouquinho De leve de levezinho assim, tipo eu não tinha o que fazer nesse mês fiquei jogando <risos> e ele, Ou seja, eu quase fechei a build dele Tudo que deveria precisar para ele se tornar uma máquina de matar Pronto, esse aqui é o Blade Flurry Eu vou pro meu esconderijo Barra Hideout Olha como é que ele tá bem bonitinho o esconderijo <risos> Eu espero que vocês gostem tem uma área secreta, botei uma pedra pra ninguém passar, tá ligado? Ninguém sabe o que, que tem ali, nem eu sei o que que tem ali. <risos> Aí no caso eu fiquei com esses três mestres aqui ó, o principal, que é o... o Iepomasha, que é o Vagan, o Haku, o Master e o Loremasha, que é o Eureon. E... Cada um me dá uma coisinha, tá ligado? Aqui eu dá um craft de, de material de... pra anel, tá ligado? Esse aqui me dá craft para armas, e esse aqui pra armadura, para botar os breguets, tá ligado? Eles estão level baixo, level 7 ainda. Isso é alto pra cara já, mas... para alguns viciados desse jogo é muito baixo. E meu Blade Flurry, ele tá uma coisa divina. Ele não mudou nada. As mesmas skills que eu uso no level 57, eu usei agora no level 84. A única diferença é meu equipamento. Eu fechei, tá ligado, um combozinho aqui. Eu comprei umas armaduras, comprei umas gemas e botei. Mas basicamente é a mesma coisa de antes, tá ligado? Não tem muito que mudou não. não. Tem muito não. A única coisa que diferencial do meu personagem é que agora ele usa Hatred, que é aquele buff de gelo, que é para aumentar o poder, e o Atre, que é aquele buff de lightning. Por que dragão se mudou os buffs? padrões, porque o Atri me dá Light Damage, Light Damage é fundamental para o meu novo combo que eu fiz, que é com esse amuleto aqui ó, Joy of the Store, lápis amuleto, ele me dá um raio, um Lightning Bolt e level 20 para cada critical que eu realizar, ou seja, toda você não tem noção como meu personagem está apelão. então eu vou te mostrar, este é meu personagem, Ó, olha a porcentagem que eu tenho de chance, 56% base, só que, vou mostrar pra vocês Ah, meu baúzinho aqui, ó tá Eu tô meio pobre, tá ligado? Mas é porque eu andei investindo umas coisas Contra o meu personagem, que eu não vou dizer agora Qual é o personagem, mas logo logo Vou fazer um vídeo, vai ser postado aí No um dia desse aqui, eu vou te contar Como é que é, aí eu tô vendendo algumas Coisas, mas sempre tá lotando o baú, né Eu guardo besteira galera. É, tem item que eu guardei só por Guardar mesmo, tá ligado? E deixa eu pegar um mapa aqui e vamos lá? Eu quero pegar logo um mapa de... Pelo menos de tia equivalente ao meu personagem. O ah, primordial pô, é bonitinho, é cheio de bicho. E eu vou mostrar pra vocês o quanto evolui meu critical chance. Vamos lá, já estou aqui. Eu nunca sei o lado certo que eu tenho que virar. E... Vamos lá. Ah. Ó, isso aqui é um combo que eu faço. Isso aqui é uma pedra que solta um portal. É uma gema que solta um portal. Aí essa gema eu coloquei ela com aquela gema que... É... Combina com outra gema, bomba com outra gema, que quando você recebe uma certa quantidade de dano, no caso meu dano é 897, ela ativa outras gemas, no caso ativa Immortal Call e Portal, ou seja, é como se fosse um, um combo de emergência, tipo, o cara pode me matar, mas eu vou ter um portal em cima dele pra teleportar pra cima dele, tá ligado? <risos> é um combo do caralho, é uma, que abre ainda mais o Light Damage, tá ligado? Aí, vamos lá. Eu nem mostrei pra vocês porque o bagulho tava meio louco aqui, mas vamos lá. vamos lá. Desculpa eu tava meio travado, galera, porque esse personagem aqui ele é totalmente diferente do meu outro, tá ligado? Aí eu não tô acostumado com a, a movimentação. Mas, tipo, nada que me interfira, tipo, muito. A questão é jogar um pouquinho só que eu me acostumo de volta, tá ligado? Vocês vão ver porque eu tô falando isso. Pronto, veja só. Olha minha, meu, meu critical chance, 94.27%, é quase 100% galera, que o máximo é 95%, eu retirei esses 50%, tá ligado, por causa de alguma coisa que eu quis fazer, tá ligado, mas eu tenho 95% praticamente de chance, de critical, aí o que acontece, meu boneco, ele, todo mundo, todo, todo, todo acerto que eu fizer, sai um like em na cabeça do bicho, tá vendo, ó, porque é assomado tá ligado, dano como, tá ligado? E eu não tô usando as minhas skills de aumentar dano, que é o Hallein, tá ligado? Quando aumenta, meu velho, aí que bagulho como, tá ligado? Aí o Hallein mistura com esse aqui, que é uma skill de... Passa em 1, spills forth like a Struck Spring. Vamo lá, vamo pegar aqui, né? Esse aqui é dinheiro. E vamos botar. Vamos fazer esse mapa, né? Só pra vocês conhecerem o personagem. Mas ele praticamente ele não mudou nada, tipo. Foi é a mesma mecânica, tipo o Blade Flurry, o combo de Blade Flurry. Que é muito forte, tá? Enquanto eu tô batendo sou imortal, porque eu subo o meu life. Quanto mais forte o inimigo, mais life ele tem, melhor pra mim, tá é Porque eu fico mais. Tá ligado? E eu agitei minhas defesas. Não sei se vocês perceberam, mas. Ó. Tá tudo topado em 75%, até caos, tá ligado? Tá tudo topado. meu set é caríssimo, tá ligado? É caro, caro, caro. Tem pelo menos aqui uns 5 exaltere no set, tá ligado? E tem funderosos que eu, eu saí comprando e combando, tá ligado? O personagem da build dele tá perfeito, eu só fiz o outro, tá ligado? Porque eu tava com dinheiro sobrando. Porque eu junto dinheiro fácil com isso, tá ligado? Aí eu resolvi fazer meu outro personagem, que vocês vão conhecer em outro vídeo. Vou nem dizer como é que ele é, mas eu vou dar uma dica aí. A build dele é chamada de One Punch Man. É uma build feita para matar os monstros com apenas um hit. E eu tenho racha um ainda aqui, ó. eu nem estou usando racha. God bless you on this fine day, Exile. Eu não gosto muito desse personagem, que ele demora muito pra matar, tá ligado? Pronto, aqui ó, achei um... um bridge. Incrivelmente isso aqui é demorado pra mim, sabia? Vocês não tem noção do meu outro personagem como é que ele é. Fora a movimentação, ele é muito lento. Aqui, ó. Vamos lá, vamos botar um negócio aqui Vamos botar aqui pra lá ficar logo, pra logo Eu levei, descer Ah não, eu entrei sem querer na, na fora De Alguma forma eu pequei ali e entrou Tá vendo que eu não morro mais? É bem facinho tá, pra mim manter Ele vivo ah, Eu Esqueci de ficar, deixar aqui eu, deixa eu, eu não fiquei Eu pego só esses itens aqui, galera Porque esses itens aqui, ó Esses que são linkados e coloridos Você vende ele pra ir um Chrome O Chrome é aquele itemzinho que dá pra trocar, tá? Ah, oh, o velho, o Esse chayula, tá ligado? Ele é muito bom pra mim Porque se eu juntar eles... Se eu juntar pelo menos 100, no caso, que é o... <risos> dá pra fazer o chayula eu consigo fazer um item que dá pra vender por 150k, tá ligado? Agora, que sorte eu dei, mas só dropou um, que merda. Ah, é ali mesmo. Essa parte meio bugada mesmo. Ah, né, como é que vai tá, porra? Aí tem outro bicho, pronto, se der sorte, tá ligado? Já vai dropar aqui. Vai lá, vai lá. Se dropar... geralmente quando começa a dropar a Shaiula no no mapa, ele quer dizer que os outros bichos vai dropar. Aí, apareceu o que eu queria, aquele bicho. Aí você para de bater o morro. Esse bicho aqui é o boy. Caralho, eu tenho que lembrar das skills que eu tenho que usar, velho. <risos> Esqueci. <risos> ah, que pena. Eu acho que não dropou o não. Essas aqui eu não posso evoluir, não, tá ligado? Elas estão na, no nível perfeito. Porque se eu evoluir um pouquinho dessas aqui, a questão E não ativa. Aí eu tenho que deixar elas travadas no nível. Senão dá merda. É, eu não dropou não não. em E finalizar o vídeo, o por... E é isso galera, gostei só de mostrar o personagem como ele ficou finalmente né Já que deu esse hiato muito grande, esse tempo muito grande né Que eu fiquei sem postar vídeo Só para vocês verem como é que está o meu vídeo meu personagem em si Ele não é mais um personagem principal meu personagem principal já tá no level 89. Ele tá só no 84. Eu desisti de upar ele porque eu achei ele meio. Tipo, ele é forte pra caralho. É, mas é cansativo, tá ligado? Eu queria um personagem mais fácil. Aí, como eu já tem dia de sobra, aí eu resolvi fazer, tá ligado? Eu resolvi criar um personagem melhor. Ele é um personagem muito bom. Não sei pra que eu abandonei ele, mas de toda forma vocês vão entender por que eu abandonei. Nossa, né? que porque é. Vocês vão ver. Ó, oh, tá vendo? 10 como e vale um caos, tá ligado? Vale muito a pena você juntar e ficar juntando isso aqui. E vocês vão entender por que eu abandonei esse personagem. 8,91. Se eu tivesse mais um, tá ligado? Eu conseguiria é o que eu queria. E é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like e, e faça um Blade Flurry se você não tem dinheiro, pois a build é barata, tipo, fiz uma build baseada em umas coisas apelações aqui, mas a build em si é baratinha, galera, não tem esse problema. Inclusive esse anel aqui, ó, ele tá fraco, agora que percebi, ó, que anel bosta, velho, eu tenho que trocar esse anel, ele dá um, ponto... um a dois de fiscal damage, que merda, cara, por isso que eu tava tendo um pouco de dano. <risos> E é isso galera, obrigado por, por vocês serem meus fãzinhos de coração que eu tanto amo.